A televisão é aquela caixa que está na, na sala, não é? Aquela, aquela ecrã que está na sala, tipo um monitor, mas que não está ligado ao computador. Uh, eu acho que, mais uma vez, há uma resistência por parte de quem faz a gestão desse, do, do canal televisivo em perceber que, que a audiência está a mudar e que eu não posso ter só o meu conteúdo a passar quando eu quero. Não, tem que ser quando a audiência quer. Tem que ser onde? como e quando a audiência teve. As rádios passaram facilmente a adaptar o seu conteúdo áudio para, para podcasts e outras coisas, como passaram uh, a criar conteúdo digital em vídeo para um canais como o YouTube. Eu acho que as rádios ficaram a ganhar. De todas estas transformações digitais, talvez estejam a única que me porque o jornalismo serve é uma coisa que, que é necessária. O jornalismo de hoje em dia é um jornalismo de, de memes. Eu ou um meme no Instagram, It's a fact. Neste momento nós estamos a ter cada vez menos factos e estamos a ter um, jornalismo, ter um jornalismo de opinião. O, o sistema educativo não está preparado para, para absolutamente nada. O sistema de ensino foi todo baseado em, em eu Eu decorar, se eu soubesse, o tratado de televisivas é um, de 1493, não faço a minha ideia quando é que é o tratado de foi em 1494, uh, ele era um não havia sequer uma, um intervalo, eu não podia saber que foi no século XV. Há 20 anos atrás eu não tinha isto no bolso, contém toda a informação alguma vez produzida pelo, pela raça humana. E eu agora quero saber quando é que foi o Tratado de Trusilhas... Tratado de trusilhas. 1494, falhei por um ano. Portanto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos e a educação ficou exatamente no mesmo ciclo. Eu fui para a, -a escola e fui um ano que eu e embora agora e fui para internet absolutamente Por que é que eu deveria ir, para uma escala, pagar é. 300 ou 400 ou 500 euros yeah. por mês para me darem uma informação, incluindo tymer. coisas que eu não quero saber, não tenho interesse, ou não quero aprender naquela ordem? Quando eu posso ir à internet e venho aqui oh, por exemplo, em termos de vídeo ou fotografia, 14 dólares por mês e eu sou ensinado provavelmente por alguém que é bastante mais capacidade e que está no mercado de trabalho.